Quais são as funções do Espírito Santo e o que as profecias dizem a esse respeito? Nesse vídeo eu vou citar quais são as 10 principais funções do Espírito Santo e vamos começar a partir daquilo que Jesus nos ensinou. No Evangelho de João capítulo 14, Jesus diz assim Mas o Conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. E aqui a gente pode concluir que a primeira função do Espírito Santo é nos ensinar a respeito de todas as coisas. E a segunda função é nos fazer lembrar de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E no capítulo 15, verso 26, a gente vê Jesus dizendo assim, Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Então a gente pode concluir aqui que Jesus nos ensinou que a terceira função do Espírito Santo é testemunhar a respeito de Jesus. E aproveitando que a gente está falando sobre testemunhar, então vamos dar uma olhada em Atos 1, verso 8, quando Jesus disse assim, Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, a quarta função do Espírito Santo é também nos tornar testemunhas de Jesus. Agora vamos lá para o capítulo 16 de João, em que Jesus diz assim a partir do verso 7. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em Mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. E aqui a gente pode concluir que Jesus atribuiu ao Espírito Santo o um nome de Consolador, que algumas traduções também colocam como auxiliador. Nome que no grego é Paracletos, que traduzindo significa literalmente acompanhador. E é por causa disso que a gente pode dizer que a quinta função do Espírito Santo é nos acompanhar, nos auxiliar, nos consolar. Alguém ainda poderia dizer que a função do Espírito Santo é nos convencer a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Mas, na verdade, essa palavra que normalmente é traduzida por convencer, tem um sentido literal de expor. E essa é a mesma palavra que aparece quando Jesus se encontra com o Nicodemos e diz para ele a respeito de que a luz vem expor as trevas. Então, por isso, a gente pode dizer que a sexta função do Espírito Santo é expor o pecado expor a justiça de Deus e expor o juízo de Deus. O pecado que não diz respeito a uma desobediência moral, mas sim ao fato de não crerem em Jesus. Da justiça porque Jesus foi eleito para estar com o Pai e por isso os discípulos não o veriam mais. E do juízo porque o príncipe desse mundo já está condenado. E nesse texto a gente pode dizer que a sétima função do Espírito Santo é nos guiar a toda a verdade. E a oitava função é profética, porque ele vem anunciar as coisas que iam de vir. Paulo também disse que o Espírito Santo intercede por nós, ou seja, ele ora em nosso favor. E antes que alguém pense que o Espírito Santo vem fazer tudo pela gente, eu vou te apresentar a décima função dele. Esses textos estão dizendo que o Espírito Santo vem nos capacitar com dons espirituais, principalmente os de profecia. Isso quer dizer que se o Espírito Santo capacitou você com um dom espiritual, isso significa que é você quem tem que fazer alguma coisa e não esperar que ele faça tudo por você. E nessa função também existe uma diferença com as nove anteriores, porque aquelas primeiras estavam relacionadas com o Espírito Santo se manifestando de dentro para fora. E nesse caso a gente tem o Espírito Santo nos revestindo de um poder que vem do alto sobre nós. E você deve ter observado que nesse vídeo eu fiz questão de citar diversos textos bíblicos, mas ao andarmos com o Espírito Santo, isso se faz desnecessário. Deus não pode estar limitado a uma cartilha de livros. E se a gente quiser de fato ser guiados pelo Espírito Santo, então a gente tem que romper com todos esses limites que a religiosidade impôs sobre nós. E se você ficou interessado nesse assunto sobre dons espirituais e sobre um revestimento que vem do alto, então dá uma olhadinha nessa live que a gente gravou aqui a respeito do que é o batismo no Espírito Santo. E a gente se vê nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!